Recentemente, a gente fez o primeiro embate de TV em cores, foi o embate Marvel. E agora a gente vai terminar ele. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV em cores. Antes de começar o vídeo, a gente já pede aquele like. Se inscrever no canal caso não seja inscrito e apertar o sininho. Porque o sininho, Júlia... Que ele é muito importante. Que é com ele que vocês recebem notificação quando tem vídeo novo. Vamos lá? Vamos. Relembrando um pouquinho como é que funciona esse embate aqui do TV em Cores, né? Lá no Twitter teve uma thread dos melhores filmes de cada saga da Marvel. Nossa, muita palavra nessa frase, né? Muita palavra nessa frase. <risos> mas a gente vai fazer uma recapitulada aqui, né? A gente vai botar o card do vídeo anterior, mas a gente vai dar uma recapituladinha agora juntos. A gente falou primeiro do Melhor Homem-Formiga. O meu é o Homem-Formiga. O meu é o formiga e a Vespa. Justo, nada contra, corretíssimos os dois. O segundo filme que a gente podia escolher era Homem-Aranha. Eu escolhi o longe de Casa com uma certa ressalva. Não, longe de Casa 100% pra mim, gente, não tem como. Não, concordo, mas é aquilo, eu não posso negar que eu tive uma certa ressalva. É, depois disso a gente teve Guardiões da Galáxia, né, que pra mim só um salvo, acho dois péssimos. É, eu não vi, eu falei, eu não vi dois, então não tenho como opinar. Pra Saga do Thor, né, a gente ficou com Ragnarok porque Kate Blanchett. Porque sim, porque é impossível, não ser tem essa Thompson, é com o Taika, sabe, é impossível não amar aquele filme, impossível. Mas aí depois a gente vem pra o Capitão América. Que às vezes as pessoas preferem um, mas a gente prefere o dois. Sim, o melhor filme da Marvel pra mim. Não o melhor filme da Marvel pra mim, mas é assim: difícil não amar. Não, vamos ver. E o último que a gente fez foi Homem de Ferro, que a gente teve que admitir que a gente prefere o primeiro. O primeiro, pros dois aqui, a gente não gosta tanto dos outros, só que o três meio que é muito. Não, bom. o três não existe. A gente concordou isso no último vídeo, mas o primeiro é muito bom. Ele tem muitos problemas, mas ele é a versão original do Tony Stark. E agora a gente vai continuar essa saguinha aqui, esse embate. Que não é bem embate, a gente não tá brigando nem nada, a gente. A gente nunca briga. Não <risos> esquece de comentar aqui o que você achar depois de saber os resultados. E vamos lá, né? Vamos. Começando na segunda parte do embate, né? A gente tem uma pergunta muito capiciosa, que é qual o melhor vilão da Marvel para é, você? Eu tive uma dificuldade para escolher, mas é. eu escolhi que o Monger. É que o Monger assim numa das minhas últimas decisões. Ele é muito bom. Ele é coerente. Ele foi um soldado americano perfeito e ele assim tem uma discussão o racial. Tá. Profunda. Total, total. Mas Atencável. é que, pra mim, eu acho que o Thanos, ele tem um peso. Eu, eu respeito que o Mongo, eu acho que socialmente, no, na questão de ter hack é muito, uhum. muito melhor. Mas o Thanos é, cara, acabar com metade do, do é. universo, né? Eu vou destruir metade do universo e se eu quiser, eu destruo a outra metade e, e compro o outro. É por grandeza, fiquei com o Thanos. Próxima opção do nosso embate são os novos Vingadores, com filmes. Então acaba sendo Pantera, o Doutor Estranho e a Capitã Marvel. Mickey, eu é sou. Pra mim, eu não tenho muita discussão Pantera. Respeito muito Capitã, sou apaixonado pela Carol, mas é que eu acho que o trabalho ali que trouxe pro Pantera todo universo e tal, Wakanda, é muito, muito incrível, então, Tchau, rei. T'Challa, rei. Qual é opções opção? Capitã. óbvio que é. Eu adoro o T'Challa, ele é perfeito, o Doutor Strange é divertido, mas, gente, eu sou muito vendida. A Capitã Marvel estava andando de moto com a blusa do Nine-Nineers. Uma amigosa cena vendida, aqui. você tá se vendo lá, sabe, é bacana. Era um momento sapatão que eu sempre quis ter. Agora o tópico vai ficar um pouquinho mais abrangente, né, um pouquinho <risos> mais, mais extenso, que é a melhor fase da Marvel. Pra você, qual aí é a melhor? Putz, eu tô com muita dúvida. Eu sei a minha, total, gente. Eu não sei, porque eu gosto muito da segunda fase, mas assim, Capitão América, o 2 e o 3, eles marcaram muita coisa e eu fico assim, putz, e aí? Qual é a melhor fase? A 2. 2, pra mim é 3. <risos> Cara, 3 tem... É, é, cara, é só dedo em lugares e gritaria. <risos> e é só isso que acontece. É só isso. É basicamente isso. É porque eu gosto muito dessa coisa de você criar atenção pro próximo. Não, é um caminho que é foi um ca... traçado e, assim, e eu ficava assim, meu Deus, o que vai acontecer no próximo? O que aconteceu no próximo? E aí, quando veio a 3, eu falei, pô, muito não, bom. Não, porque a fase 3, cara, a cena dos portais, o pessoal vindo pra lutar contra os não tem como. Aquilo dali não, ganha não, tudo. É, tudo. Então, pra mim, fase 3. Pra você? Fase 2. Essa agora vai ser um pouco difícil pra mim, porque é o melhor Vingadores. Eu tenho... Gente, eu tenho minha resposta pra tudo, claro, da Marvel. Vai. Olha, é... respeito muito Guerra Infinita, mas pra mim Ultimato é um... De novo, cena dos portais, o pessoal indo lutar com Thanos. Assim, basta, basta, basta, basta. Pra mim é o melhor. Mr. Sok, I'm so sorry. Qual é o seu... É Guerra, Guerra Infinita. Guerra Infinita? Eu odiei, mas eu odiei tanto que eu amei. Mas Guerra Infinita, gente... Que se você é o preferido, eu entendo, porque é só acontece muita coisa. É, muita você, coisa, você não consegue coisa. respirar, você sente pena de todo mundo. E você vê todo mundo que você ama morrendo. Não, é complicado, é complicado. Não dá! Eu entendo, mas é isso. Eu tava meio dividido entre o 3 e o 4 e eu fiquei meio com o Ultimato. Assim, pra mim, o Ultimato é Eu melhor. fiquei em dúvida entre o 3 e o 1, porque o 1 foi assim, não, nós somos os Vingadores. Tem e isso. a cena do sobrevivente do Holocausto falando com o Loki vai ficar marcada na minha vida pra sempre. Ah, é, um tem charme, né? Não, um tem seu charme, adoro ele, mas assim, Guerra Infinita doeu muito. Respeito. De novo, entendo total. E é isso, gente. Pra mim, eu te mato. Pra mim, Guerra Infinita. faltando duas categorias aqui pra gente terminar esse embate. E a gente vai começar falando agora da fase 4, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer, já tá bem definidozinho. E a gente vai falar sobre as nossas maiores expectativas tanto pra série, quanto pro filme. Pra mim, assim, série é a WandaVision, porque a Wanda... Uhum. Cara, a Wanda é, é uma rainha maravilhosa, e é Eu isso. amo que os gays amam muito a Wanda. A Wanda gente, aqui, ah, é aquela roupa, enfim, <risos> é isso. Eu tô de vermelho por causa dela, gente. As séries eu fiquei com muita dificuldade, mas pra mim, Falcão e o Soldado Invernal é incrível. Por, por quê? Vamos ver. Honestamente, hum. eu adoro que eles se odeiam. Eles não se dão bem e eles Sei. ao mesmo tempo se adoram. É porque isso eu vejo eles com muito mal, muito, então eu acho que a, a relação deles é muito interessante. Sim, é, é, é perfeito. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal porque eles dois têm duas vidas muito diferentes. Eles dois têm traumas muito específicos. E assim, eu acho o Sam um personagem incrível. E ele não teve espaço pra ele crescer. E agora que ele tem um certo escudo, ele vai crescer. Não, não. Vai ser uma baita série, assim. São as duas que eu tô mais, mais animado. Só que pra mim, WandaVision. Não, Vanda Vision assim, coração, assistirei com certeza. Terminando o nosso embate com a última pergunta que é. Melhor filme da fase 4. Você quer falar primeiro? Eu vou... Não, eu quero que você fale primeiro. Ah, pra mim é o Doutor Estranho, de novo, que vai ter Wanda. Gente, Wanda é isso. <risos> Feiticeiro Escalácio, continua para tudo. E eu tô muito animado, porque Doutor Estranho, assim, já é um filme que tá demorando muito pra sair Sim. a continuação. E saber que vai ter multiverso, se o nome não for fake, né? Porque uhum. a Marvel já fez isso, já Sim. fez filme fake. A gente tá com um pezinho atrás nessa história. É, mas... Guerra Civil, a gente não sabia na época que ia ser Guerra Civil e era Guerra Civil. Não sei, mas se for verdade, multiverso... É uma coisa que a gente tá querendo Sim. saber, né? Ver acontecer. E cara, Doutor Estranho em Wanda parece que vai ser uma coisa muito, muito boa. Sim. Pra você, qual é? Pra mim, eu tava em dúvida entre Capitã e Pantera Negra. Amiga, é? escolhe um, pelo tá. não, então, não. amor de Deus. Aí eu fiquei em dúvida e aí eu falei, não, Pantera vai ser incrível. Porque assim, a gente não viu muito de Wakanda, né? E o Thanos destruiu tudo. É, e a gente nunca viu Wakanda assim, nas ruas, de verdade, muito, né? A gente viu algumas cenas e a gente quer saber como é que esse país ficou sem a realeza deles, né? E sem toda a tecnologia, porque, assim, a Shuri também desapareceu. E o seu protetor, porque o T'Challa desapareceu. Se falou Foi, muita coisa. Teve um rolê que a gente precisa saber como é que ficou. É, a gente não sabe o que vai acontecer, né, gente? E comenta aqui pra falar o que você acha que aconteceu tanto em Wakanda quanto no resto do mundo da Marvel. Não esquece de comentar nos outros vídeos, ver a primeira parte desse embate. E fala também da gente das séries e dos filmes que vocês estão animados pra ver, porque a gente só falou as nossas, né? Então, manda pra gente. Se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.